Meu nome é Tumaki, eu sou no município de Tremembé e sou técnico mobilizador do município. O PVE já está no município desde 2018 e esse ano eu assumo a parte de mobilização. E estamos agora com uma proposta muito bacana, que é a abrangência. Então a gente quer abranger todos os territórios e já estamos fazendo isso, dividindo o município em territórios onde a população... Tanto o escolar, quanto os pais, quanto a comunidade realizam os encontros pautados nas necessidades do seu próprio município, do seu próprio território. Então a gente está colhendo vários, isso é muito interessante, sendo que no primeiro semestre a gente já teve o um impacto de mais de mil pessoas mobilizadas nesses encontros.